Estamos indo na casa do seu João e Dona Nela, Dona Nelly mais uma vez. Dona Nela não, viu gente? É Dona Nelly mais uma vez. E dessa feita, olha que coisa mais agradável. Um inscrito do canal chamado Paulo Basile, que acabou se tornando um amigo nosso muito querido. Ele é eletricista profissional e a dona Nelly conversando comigo falou pra mim assim que precisava de alguém que, que pudesse fazer um orçamento para ela para ela fazer a ligação da bomba que vai no poço artesiano que eles fizeram lá no, no, no sítio há muitos anos usando água de mina mas resolveram fazer aí eu lembrei do Paulo Basile que eu tive uma, uma vez uma conversa com ele e ele falou que é técnico nessa área aí né? Vai daí que na verdade Eu falei pra ele E pensei Bom, ele mora em outra cidade Provavelmente ele não vai poder dar um socorro desse E ele me surpreendeu Gente Me surpreendeu Está vindo da cidade dele Nós vamos nos encontrar daqui a pouco Ele vai lá na Dona Nelly No Seu João Vai fazer Orçamento, vai fazer a ligação para Dona Nelly, vai deixar a coisa bem moderna. né? É uma área que eu não entendo bem. Sei que é assim, quando a caixa d'água desligar, vai ter um sistema que vai desligar automaticamente, não vai ter problema nenhum. Se falta energia, tem como fazer um jeito lá para água é, vir. Eu não sei, é uma coisa que eu não entendo. Só sei dizer que eu, tô, eu estou feliz. Em ver que o canal está fazendo essas ligações entre pessoas né? Ele não conhece a dona Nelly, só dos vídeos Hoje ele vai conhecer, eu vou registrar para vocês Para mim também E isso é o que eu desejo do meu canal Essa interação entre pessoas é muito bom Muito bom mesmo Então eu estou gravando aqui E estaremos ali daqui a pouco juntos o tempo tá de chuva mas espera em Deus que se for para chover o que não é ruim e a chuva Ué, lindo, venha calma né venha tranquila venha sossegada para nós agora eu tô no trevo na ou melhor na rotatória que a gente chama a rotatória do Cezão que é a rotatória que nos conduz para fora da cidade queijinho. queijinho é lá em Minas Gerais eles falam queijinho interessante que eu não sabia e eu e meu cunhado Acabamos um dia pedindo uma informação para uma pessoa lá em Minas E o rapaz falou, ah, você vai passar o primeiro queijinho O segundo queijinho à direita Aí foi que eu saber que queijinho Naquela região é rotatório E vamos Espero que tudo corra bem a gente passa uma parte Abençoada da manhã ali com eles Agora são 10 horas Agora estou saindo então da cidade de Limeira Sentido engenheiro com ele ou Mojimirim e para direita aqui é São Paulo para esquerda pela pela era Ribeirão Preto. E eu vou ver né, tá meu amigo me esperando. Vamos ver se ele tá por aqui. Eu marquei por aqui, mas ele não... ah tá ali. Tô vendo eles ali. Tô buzinando para eles. E agora eu vou. Vou voltar na pista, eu vou até ali na frente. Do jeito que eu combinei com eles, deu certo. Acho que eles iam fazer foto. Eu acho que Deu ia. tempo. Agora eu vou encostar aqui até eles virem. Eu não posso ficar na pista, né? essa pista aqui gente, que nós estamos indo era uma pista única muito perigosa muitas vidas infelizmente foram ceifadas por conta de que era pista única aí nós temos aqui um deputado que antes de ser deputado, antes de ser vereador ele já tinha uma amizade muito grande por a gente mas daí que ele ganhou para deputado estadual por duas vezes e ele acabou então, juntamente com o governador Lógico Duplicando essa pista Ficou tão boa E hoje a gente sai daqui Até Mojimirim e faz aí Tranquilamente Em 40 minutos Antes fazia em 1 hora e 15 1 hora e pouco Agora eu vou fazer Retorno E a Dona Nelly mora Daqui de onde eu estou Mais ou menos, eu calculo uns 4 km No mais No máximo Dando seta Na Na, na... Estou acostumado a virar para a esquerda e já dá certo Ou para a direita que tem só Pensando só já Bom, agora vou dar uma desligadinha, tá bom? Aí eu já volto Agora eu vou Voltar gravar porque nós vamos chegar lá e eu quero registrar esse momento do encontro desse casal com o seu João e com a Dona Nelly, o que para mim está sendo algo diferente. Ainda, Madalena, no chão ali, ó. Nossa, deixa eu pegar elas. Ah, tem um monte aí, ó. Ah, tem um monte aí. Madalena tá pegando as mangas ali, que se não pegar, o carro passa por cima, perde as mangas, dá, dá, dá dó. Tem gente na casa da Dona Nelly, não sei quem são, mas ela recebe muitas pessoas porque ela comercializa algumas coisas aqui na roça. E aí tem gente lá já. Bom, acabamos de chegar. Agora eu vou levá-los para. É, logicamente, junto comigo, né? Porque eu também estou nessa luta. Abençoado para ver a, o encontro do Paulo e deles. Ali tá o Paulo Basile. Beleza. Ah, eu vou registrar o, o encontro de vocês com eles. Deixa eu virar essa câmera aqui. Aí, agora... Não, ela encontrou lá. Eu falei: É bom pegar já para não pisar em cima. Como é que você está? Esse aqui, é o Paulo Basile, gente, que eu vim falando a respeito. Um inscrito do canal que se tornou nosso amigo. Hoje é amigo de dentro de casa. Ali está a esposa dele. Ali está a Madalena sendo abençoada pelos cachorros e as mangas. Olha lá, olha lá, tudo bem? Bom, é. Vamos também. É como é que tá a Madalena ó <risos> oh, Aqui você sabe como é que é: os cachorros das boas-vindas, né? As boas-vindas aqui na roupa da Madalena. Olha que beleza. É, ó, ó. Coisa coisa. Que, Nada que a água não tira. É. Vamos pra cá então? Vamos vamos, vamos. vamos. Vai deixar lá? Não. Você vai deixar aí, vai, no cara Eu vou chupar? Então leva. Você vai chupar, já leva Ah, eu vi, eu falei Madalena, olha só o que tá no chão Ela falou, não, eu vou parar ali, para, para, para, para Ali no carro tem umas coisinhas Que já vou pegar para trazer E esse cachorro, esse cachorro tá ficando bonito Ele cresceu bem, ó Aí chega, chega no, no carro com um pão. <risos> o regime deu é um é topo é, pão, né? Não, <risos> não. Oi, Oi, de casa Oi. Ah, O seu João tá ali já sentadinho Dona Nelly tá ali também A coisa tá ficando boa Vai chegando, né, Madalena? Vai levando o pessoal e vai apresentando E eu gravando aqui essa abençoada. Oi? Essa abençoada manhã com esse pessoal. pessoal. Oi, Ei, seu João. Ele é pra cá. Dá licencinha. Mas o cachorrinho não tem problema escapar? Não, ele escapar mesmo. Ah, tá. Oi, seu João. Oi, o cantinho especial do senhor aí, é isso, João. Esse cantinho do senhor João. meu. Bom dia. Você está bom? Bem. Olha é ah, lá, o Paulo já está fazendo amizade com o pessoal. Oi, tudo bem com você? Tudo bom. Oi, Cícero. Tudo bem com você? Tá bom, senhor João? Tudo bem? bem. Bom, tá bom. Ali é o cantinho do senhor bom, João, né, senhor irmão? É, tudo bem? Tudo bem? Cícero, aí. Não pode sentar. É, não, ali, bem. ali... ali só pode sentar o Cícero. É só o Cícero. Só. Mas, mas mesmo é assim é dois minutos. É, ele não deixa mais não. Né, seu João? Eu posso ser campinho, viu? É, Porque é eu tenho visão lá quando chega alguém aqui... É mas fala a verdade, seu João. É que é no lugar ah, do cacique. Isso que eu já, já ia falar. Eu ia fala a verdade, seu João. Aí quem manda é o dono da casa, é o ah, rei, é né? Lá Olha lá, ele já, ele já falou, Oi, ele já, falou ele já falou o cacique, falou sim, certinho, ó. Tá, tá. Olha isso, lá. É, a sogra é <risos> a mesma coisa, até um cantinho lá. Ah. Se o pessoal sentar, ela começa a se escapar vai para cá, até, até o, o pessoal igreja. sair. Até na igreja, sim. Eu também tenho meu lugar eu lá. Tenho lá. Eu também tenho. Se a sentar aí, não faço conta, Aí eu gosto aqui Eu não Eu Não, eu faço conta, Eu fico com ciúme. Eu tenho um cantinho na igreja. Eu já vou até mais cedo para sentar naquele lugarzinho meu, mas se eu atrasar e tiver alguém lá, eu falo meu ah, é lugarzinho. Eu gosto daquele cantinho lá. Mas, mas é gostoso, né? E você sabe que é inconsciente, lembra na escola? Você não tinha sua, carteira. tinha, sua carteira? É, tinha sua carteira. Eu também era. É, vem da escola. É, parece que é uma coisa, é uma coisa é, que tá lá. Não, não é escola? Em casa a gente tem sofá preferido pra ficar sentado. O lado, viu? Até o lado. Até o lado. Lá em casa tem um sofá você lá? Vai, não sei, não é, você... é Paulo. Paulo, é, você fala sempre que a Nelly tem um telefone aí no negócio aí, eu falo que é? é o Paulo. É o Paulo. Que... Senta é o Paulo. Senilda. Zenilda. Zenilda. Zenilda. Zenilda. Zenilda. Fica à vontade, Zenilda. Eu já sou da casa, vou ficar de pé. É. Bom, pessoal, então agora já registrei a chegada. Ah, mas fala a do Dona Nelly ainda, que não cumprimentou eles. Mas ela já vem já olha lá, ó, o ó, ó, ó, ó, ó, pessoal o ó, gente dá dá uma olhada aqui a no... <risos> Madalena fala a verdade gente ó, ó ó a cara disso ó a cara disso ó, olha onde que ela já tá, ó para cima dela é para quem pode não É para quem pode mas deve estar tá uma delícia né bem deve estar tá uma delícia com certeza Olha o um chuchuzinho lá na cerca. Bom, agora eu só vou registrar a dona Nelly conversando com eles. Hum. E vou pegar as coisas que ficaram lá no carro, né, Ben? Não peguei. Hum. Bom dia, dona Nelly. Tudo bem? Tudo, bem? Tudo, bem? tudo bem? Ainda, é bem. Fazer, tudo, bem. tudo bem, dona Nelly? Não. Eu sou o Paulo Basílio de só... ah. <risos> oh, Paulo Basile. O cara, fala, Eu não conheço homem, né? tudo tudo certo? É. E é difícil eu você acertar o nome Basílio. É. É. É, eu... Aí, dona Nelly, minha mão tá aqui, tudo bom? Tudo é. bem, Pois bem, agora. Graças a Deus está aqui. Agora vocês cê, vão se conhecer como a gente. Agora eu vou dar uma desligada aqui para eles começar a conversar lá e ficar em paz. Tá? Então agora que eu vou chegar. Olha lá, já se preparou ali. ó Já colocou uma touquinha. Olha lá. A Madalena já está com a touca dela ali. Ó. Olha lá. Paulo Basile sentado no café. Ah, eu fui tentar te ajudar, o senhor já falou que não, pra eu ficar aqui com ele. Aí, ó. Ah, eu sou arrumou... amigo dele agora. O senhor já arrumou um companheiro ali, ó. Fica tá sentadinho aqui, ah. ó. Cício, faz favor, agora esse cantinho aqui é o mesmo. Você vai sentar do lado aqui, tá? ah, Eu já perdi meu lugar, mano. Perdeu seu lugar, mas perdi. Aqui do lado, agora Agora tá? eu era chefe, agora eu sou é, o cacilho, auxiliar cacique. O, o auxiliar cacique, depois eu <risos> Só joga, vai isso você tem que deixar isso Vamos lá conhecer. Vamos busca buscar uma, uma, uma, uma madeira ali. Olha o que Ai, giló. Olha o giló colhido aqui, gente. Ó. Ah, olha, olha você mais gosta. Giló. Ai, isso aí é uma delícia, hein? Hum. Vamos fazer hum. giló. Nossa, giló. É... Eu gosto giló, giló frito. Giló frito, tá? qualquer jeito. Qualquer jeito. Tem, tem doce de giló. Viu? Paulo, tem doce de giló. Né, mãe? Nós vimos na pista. Uma, uma, uma placa, né velho? Doce de giló. Doce de giló, Nós vamos, vamos ver como é que funciona isso. Passei na pista vindo para cá. e Nós vimos lá. É uma barraquinha lá que vende doce de giló. Agora você vai passar perto daquela planta que parece jabuticaba, não é jabuticaba. É para cá, ó. É aqui, ó. Depois nós vai e vem. Depois nós pra lá Para cá. É jabuticaba, mas não é jabuticaba, ó. Porque nós ficamos num dilema em casa. O que, senhor? Hã? A pessoa falou, não, é jabuticaba. Eles estão confundindo. Eu falei, não, não estava confundindo. Eles estão falando que a outra planta é outra. Ali tem jabuticaba, ó. Cabo, ó. Ali, ó. Ali é o pé. É, não, ali é o pé. Foi da Madalena, pegou tudo. É o pé. É o pé da. É o pé da. da, da aquela qualidade, né? Aquela qualidade grandona lá, ó. Não é aquela que você está falando, se você Sim, viu. no céu, aqui. Isso aí é uma qualidade. Nossa. Mas só ver não tem gosto, não. Tem que pegar Ai mesmo. do céu, só já tá aqui ver um negócio desse aqui, dá necessinha, viu? Vamos só a pegar. Ó. Não, é só pegar, Paulo. É, é só pegar. O pau tá acanhado, não sei nem né, como. Você é. não sei né, como é que o pau arrumou Aí vergonha. Aqui. aqui, ó, ó. Olha Deixa o eu só mostrar isso aqui, ó. Olha o tamanho disso aqui. Olha lá, ó. Olha o tamanzinho <risos> dela, ó. Peça uma bolinha de gude. <risos> Acho que nem a bolinha de gude perde pra ela, viu? Hum. Não é essa? Que você viu? Então é a outra que tá ali, ó. Eu te perguntei, é o outro nome, Sissi. É, não é Sabará? Sabará. Então é que tá ali, ó. Essa aqui é o chamado olho de boi. Por quê? Eu não parece olho de boi? Ah, ah é mesmo? Olha o tamanzinho dela, ó. Oi. Nossa, meu Deus. Ó, ainda mais Nossa, esse passarinho. se passarinho pega para comer mais doce, fica. Que eu vou uma... ajudar a Madalena? Vou falar pro meu tio, pra O dia que eu, eu, eu... não sei se tem como saber, né? O dia que eu for comprar o seu pé de jabuticaba, dá pra você... Olha a da tamanho. mãe dela, ó! Nossa! <risos> Nossa. Eu conheço assim, é isso? essa por olho de ô, boi. Seu João, mas... Mas, assim, mas, Ah, eu não acredito, ah, seu João. Não, pera aí, seu João. Agora eu fiquei com vergonha. Eu vou lá também. <risos> pera aí, <ó. risos> ô. Ô Madalena, seu João tá trabalhando. <risos> você já tá trabalhando, carregando madeira. Vai pegar. Oh, vai cortar essa. O seu João gosta mais disso daí. mas. A dona gosta que leva dessa que é certinha. A corta nem. um monte. eu só por Que a na Oi. Onde? Aqui, ó. Aí ah, mesmo, ó. Olha que a Madalena viu, ó. A Madalena e o, e o olho dela. Ó, ó que beleza, rapaz. Dá uma Eu olhada nisso. Goiaba. Goiaba. Hum. Eu adoro goiaba. E o lago tá bonito, hein? As vacas lá embaixo na água que ela falou, Madalena, que ela comprou. Ela comprou aquelas cabecinhas ali, ó. Dá desespero. é desespero. As estrelas as novas estrelas do canal do Cícero. E Madalena, carregando madeira. <risos> vem, vem, vem, vem aqui. Conheci a gente, arruma <risos> serviço pra vocês. Tá Olha que linda essa. essa é rapaz, coisa rapaz coisa que aqui. linda. Olha só. Olha o pau trabalhando aqui dentro. Eu estou escutando aqui a dona Nélio gosta. Dessa aqui não é não, Nélio. É isso aí <risos> No, no, no, no. Rapaz, eu a gente vai fazer o Reginho, acabou, hein? É. Olha lá, estão acostumados, só no vem né, dona América? É. Então trabalha. É, não trabalha, não, ver. Olha a Zenilda aqui descascando batata, ajudando na cozinha. Quer dizer, ela está sendo mais cozinheira do que eu. Ah, até parece. Aqui já estamos fazendo o feijão. O arroz já está pronto. Ali tem um gilózinho refogando. Aqui tem uma água para fazer macarrão. E ali tem duas panelas de carne. E olha como está esse fogo, gente. E vamos que vamos. Olha aqui ó, as mangas, ó. Manga, laranja. Aqui tem cebola e alho. Vamos que vamos. Vamos continuar destacando nossa batata, né? Tem uma moça bonita aqui, ó. Como você chama mesmo? A tem Giovanne. anos hum. E aniversário nesse mês. Verdade que 10, dia? 4. Dia 20. 24? 20. Então, parabéns para você. 20. Vamos lá, a dona Nelly tá ali, ó, com a Dona Nelly. Vamos lá, que é a avó da Ágata, olha lá, os três lá. Ó. O Paulo tá lá em cima com o Cílio, deve estar enchendo a pança de abuticaba os dois lá. Ó. Vamos lá. Dona fala, fala pro pessoal saber como é que é Fala assim É, o sítio é uma beleza né? é. é uma maravilha é né? Para vir passear é. Para morar, morar É, é outra é. conversa, né, dona galera? mais é. prática. antigamente Fazia é. um ninho, pegava o um ninho de passarinho colocava é. E colocava, é. E ficava lá tentando As palhas de, palha de milho Lá na Janaína, você diz um palha de milho foi. Ah, a bem, tem também pode vir, mas é de mas mas que eles não gostam de pegar. É mais prático, é. né? O não senhor é jogou ali Dona o que nós vamos fazer? Vamos Vamos aqui a carne É é É é. de Eu acho incrível isso aqui. Tem aqui eu por quê? Aqui no meio aqui, Tem terra, areia, assim, né? Ah, tem já... ah, só e cimento, né? Só cimento só. É. Mas ela aqui também é concreto. Muito... Acho mas... é... é que tem A terra o É, não trinca tudo. o É, filho dele. Os filhos dele estão trabalhando lá mexendo lá. Os filhos do seu João também são esforçados, viu? fechar o portão aqui. De aqui você pegou o negócio aqui dentro, chupou. tamanho? É, foi mesmo. Você tem cabeça boa, hein? Tava aqui, ó. O pé tava aqui, ó. Então o que que era? Engar. Aquele engar que, que veio do seu, do seu cunhado. Não, Mas não é pra você que vai comer. Tô docinho, docinho, docinho. Eita, dália bonita, olha só. Vamos lá, mais uma. Umas borboletas aqui voando. Eu aprendi uma vez com uma pessoa que quando a gente encontra borboletas voando desse jeito, sentando no chão, é porque elas conseguem sal ou alguma coisa que as alimente. Opa, tem um pessoal mexendo ali com os... As caçambas de coletar entulho e olha que bonitas essas borboletas aqui ó, então se a pessoa que falou, falou correto, então ali tem sal ou algo assim que ela se alimenta, por isso que elas estão ali, tá vendo? Olha a beleza dessas beboletas, gente. Que graça, né? Eu trabalhei. Ah, Eu tô suado. Ele tava no sol de É. é. Tá até debaixo da língua. Tá tudo molhado. Ô, suamos. Ó, pessoal, inscrito do canal do Cícero Ferreira. Quando vocês for passear com a gente, é assim. Essa aqui, ó, ó. Agora é amiga, mas é inscrito do canal. Ó lá. Já pegou no pesado. E o Paulo tava ali. O Paulo tava ali, ó. O Paulo não tava ali a cor, não, né, Paulo? O Paulo tava ali tava... Ah, é, é. Ele tava fazendo... Tá ele, ele, ele tava fazendo... Cálculos de distância, de grossura de cabo e não sei, eu tava pensando ali, ó. Com certeza. Por isso que eu senti o cheiro de queimar. É. <risos> queimou, queimou o cérebro e Madalena tá aqui, ó, preparando uma comidinha caipira pra nós. Oh, bem, não trouxe uma panela dela. Panela dela? Eu não peguei uma panela pra Dona Nelly lá? Bom, então se eu não peguei, eu vou pegar. Lá, no, lá na Tereza. Você não pegou não? Não, né? É, eu vou é conversar bem, com ela, sobre Madalena. o tamanho. Tá, tá, tá quente Tá quente mesmo. E aí, Madalena, como é que tá? A Tá, quase tá. pronto. Tá. Como é que tá o angu? fazendo um macarrão ali, olha. Oh. Que, aqui o fogão é muito alto. Pra mim, então, tem que mexer com as duas. Mas que eu não consigo é. mexer com um só. Por quê? Alho e óleo Bom, feito no fogão a É, ele falou, é. é eu vou, falar, eu vou que a Madalena, quando vem aqui, precisa desistiu de ajuda cozinhar, é pra cozinhar, vai me chamar. Tá bem, tá bem al dente, viu? Tá bem al dente ou tá bem ardente? <risos> Ai deram, deram descanso pra Dona Nelly hoje, a Dona Nelly merece, né, Dona Nelly? A Dona Nelly hoje é petrola. Dona a não, a não, a só a dita a as regras hoje. Mas a dona Né tava fazendo queijo, gente. Pensa no é que queijo é. caprichado que ela estava fazendo. É Ainda vou é, é, vir aqui registrar ela fazendo o queijo, Mais uma das coisas que ela faz que eu não sei. Agora trabalhar bastante, mas assim, de é cansar é aquilo ali, ó. Esse, esse trabalha eu bastante. Trabalhou tanto tadinho dele que agora tem que descansar. Chega, né, seu João? Chega. Quando você. arrumou isso? A é. me deu que gravar não a tia me deu pra gravar não deixou ela deixou eu gravar. Se você derrubar essa câmera no chão, o seu pai tem que vender aquela moto, aquele essa velho de lá. Grava o tio soldando lá também. Você Vai sair tudo falando, né? <risos> Ela faz vídeo com celular. Ela é uma minhoca, é artista. Eu tenho um canal. Esse canal é da minhoca, Você toma cuidado com essa câmera. não pode dar o caminho. Dia, tá? Aí você pode andar, você é né? bacana Não tá no tá. trânsito tem, tem um novo, pneu novo Caramba ah, é. Panda Não tá nem gravando tá Eu então, não assim. preciso ficar acordei ali Ai. em cima Olha, eu, eu vou devolver essa câmera pra mulher um Não vai não Tem é o suporte pra pôr no carro É, dia dela, viu? Tá mostrando o local de ah, manguezal. Eu vigia muito. Aí a vovó bonita filmando eu que tô é filmando tudo ela. Ó. Tudo bom? Vai, vai lá. Vai. Deixa ver. Tá acabando caixa d'água. Agora a Madalena vai mostrar para nós. Não pode. Aí só a paisagem. Oi. É. é, é. Vai voltar para a roça outra vez? Visitar aqui, minha amiga? Com certeza. <risos> já pegar, pegaram ela pegaram ela aqui, o Madalena já pegou. Vamos dar um descanso para dona Nelly aí. Opa, tem. Pra passar água nas máquinas, tipo assim. Enquanto tira a peça, vai né, tá o feijão. O oh, feijão. Hã? Pronto. É. Aqui o arroz. Oh, coisa boa, coisa boa. Olha aqui que delícia. Giló. Ai, é. gente. E, e aqui aí? Né, as duas panelas é de carne, carne com batata. É batata de Ipuyuna, viu, mozazinho? É batata da daí de Ipuyuna. São duas panelas assim. Fala, Madalena, diga pra nós. Oh. Tá aqui em cima do fogão a gás, mas perfeito feito no fogão a lenha, viu? A prova tá lá, ó. É. ó. A prova tá lá. E aqui a gente foi tirando o tudo aqui, ó. E aqui tem o macarrão ali, óleo também. Essa salada também. E a salada. Ah, é. Tem mesmo. Antigamente Tempero daqui. Tempero. E vi se mexendo com limão, é isso aqui, né? Tempero, né? Tempero. Bom, aqui é o prato do senhor João, já devidamente é colocando a, a quantidade de comida que ele come O pessoal agora vai começar a tirar a comida e nós vamos então nos alimentar Está ali o Paulo, já vai tirar a comida dele, a senhorinha, a irmã da dona Nelly A Madalena está ali, já está sentadinha para descansar um pouquinho Lá no fundo nós temos uma pessoa já comendo, está comendo a comidinha dela. Seu João está chegando. Nós vamos agora nos alimentar, pessoal. Comer a benção que Deus tem preparado para nós. Bom, agora estou registrando o Paulo. Amigo querido. Não, ao invés dele filmar eu comendo a salada. Inscrito inscrito do canal ele e ela, eu já mostrei antes. Só salada, que beleza. Gente, tá disfarçando, tá? Não confia nisso aí não, tá bom? Confia não, porque você não sabe não, você não sabe o prato dela como é que tá. Tá lá a Madalena com o Sr. João pegando a parte deles, olha lá. E assim é o primeiro casal de inscritos que nós temos companheirismo. Né Paulo? Opa! Sabia que você é o primeiro casal com a tua esposa? E a tua mãezinha também, né? É. Que a gente teve o privilégio... Eu quero resolver mais visitas, né? Opa, com certeza. Se Deus dúvida. quiser. Vai ter Minas também pra nós. Opa, Até o Sr. João vai, vai pra lá também, né, Sr. João? um pouco aí. Ó, né? oh, gente, esse aqui... É, esse aqui, ó. Esse é o segundo, tá? É o segundo. Não, oh, falando vai pra Minas, seu João. Ó, o macarrãozinho, olha que delícia, ó. Ei, mas oh, é, mas a, a Madalena que fez... A Madalena que fez... A Madalena que fez mais a outra... lá, né, Sr. João? Eu aqui, ó. Eu macarrão Madalena que fez o macarrão mais a companheira lá. Você acha que não tá bom? Olha lá, ó e aqui tem os refrigerantes da vida, o Marcos, e o pratinho está ali, nós, ó. Nós, chega? Bom gente, aí nós almoçamos, nós conversamos bastante, Madalena mais a parceira dela já limparam todas as vasilhas e agora coando um cafezinho no capricho, já lavou o coador, já colocou na mariquinha. Mariquinha, que eu conheço aquela peça lá, ó. Coador, tá lavando, bem lavadinho para fazer um cafezinho para nós aqui, ó. Né, dona Madalena? E a menina tomando conta da garrafa E a garrafa a garrafa não cair. Seu João falou, tem só aquela garrafa lá, só. Ela tá segurando a garrafa pra garrafa não cair. Agora a Madalena vai preparar diretamente na garrafa aquele café coadinho na hora. A lá, seu, João, seu João vai ensinar lá, lá seu João vai ensinar lá, o jeito dele. Ó. Vai ensinar o meu jeito. O meu jeito é assim, eu faço assim, porque assim funciona. Ah, eu acho que olha só, gente. Aqui é assim: o visitante ele chega aqui, ó, vai arrumar a panela que tá com defeito, vai apertar cabo de panela que tá solto. Aqui não tem esse negócio, não. Chegou aqui e trabalha. É. Aí, ó, já trouxe até as ferramentas aqui, ó, já tá tudo jeito. caprichoso, ó. Né? Uma treninha pra nós fazer uma mentira, uma treninha de 5 metros, gente. Tá de 5 metros, olha lá, 5, ó. lá. 5 metros. <risos> 50 metros. Essa daqui é, é a trena. É. é a trena. Aí nós vamos medir ali. Nós não, ele vai medir uma terra. Não, claro, você vai me ajudar? Vou te ajudar, <risos> Paulo? Tá quer fugir? <risos> Aí eu vou ali eu, pra eu poder gravar a medição. Lá. Pra eu poder Ó, fazer lá. Tranquilo. Você quer, você quer ir lá já? Mas ah, não tem um cafezinho quando ali? Olha lá. Olha lá o cafezinho cono lá, lá. Esse café sai ou não sai? Manda? Eu vou passar inverno. Toda vez que você estiver aqui... é Paulo Brasil, ele vai um café é Paulo Tem é, <risos> é, é, é, é. é, é, Café, comida, ó. Agora eu vou ficar aqui. Oi, mãe! Ó o cafézinho, sei lá, só não vai beber, não. Agora <risos> você vai empirraçar ela? tadinha <risos> dela, <risos> dela, vai empirraçar <risos> ela, de ação a roça. E aí, você falou que ele fica na É, de lado eu é tô errado lá. Então, o que dá vai derreter, derreter não vai começar a estourar. Esse aqui é o quadro lá, esse aqui. O outro é o quadro aí começa a sair lá. Esse aí é, aí tipo assim, ele é abre. Não, apesar, o que acontece? Tem uma bomba, o que acontece? Ele não deixa. Se a boia, se a boia descer, secar, não é, entrar mais água, ele não deixa a bomba ligar. Porque eu não tenho água para puxar. Que interessante, o gente. está abraçando o forno aqui do seu João. Onde que já tá? Já tá aqui, ó. Ah, do outro lado também tá vindo, ó. Pensa no chuchu gostoso que dá esse pé. É, é. Mas e, por que tem essa alavanca? Ele vai fazer alguma... Eu acho que é uma trava, né? Eu acho que é uma trava. É uma trava. Aqui, não, ó. eu Você acho... Sabe que isso aqui fica mexendo, Cícero? Eu acho que isso aqui é de manobrar, eu isso é de manobrar não é, Cícero? Cícero, isso aqui eu acho que é de manobrar. Não, é travar aqui, ó. Travar? É, vai no trator lá. Vai no trator aí. Ele aí a terra. Isso, aí ele puxa lá e trava aqui, ó. Trava mesmo. Tipo assim, como se fosse. Tem um motor um... ali no chão. Não tem um trator pra pegar a terra. Isso aqui seria um provisório. É... É um... Vai na frente trator, ó. Ó, quem conhece esse espinhozinho aqui? Ah, já me, já me espetei muito nisso aí, Madalena. Isso aqui é Tchau. cabeça de, de vaca? Ou cabeça de carneiro que fala? É espinho? É um espinzinho. Parece uma hum. cabecinha de vaca. Acho que é de cabeça de vaca. Nossa, aí que flor. Minha mãe disse, a minha mãe tinha isso aí. É caixa de banana que eles falam, não é? não sei como é que chama. É, aí, oh, minha se mãe tá tinha bom, vermelha disso aí. É isso mesmo, ah, é, O que, que é? eu ah, é, Acho que é, é banana, caixa de banana, bananeira, coisa assim. Que é banana que fala, vermelha dessa. banana Nossa. ornamental que fala, que fala banana de jardim? Não, minha irmã, tá, que... ah, vou rir de casa, minha vou pôr isso aqui, eu vou pôr isso aqui. Não tem ser é limão? Ó! Ah. Tá parecendo um laranja? Ah, não acredito é que é só isso, não. É aqui, ó. É Quanto? Ou é limão? Só isso? É, vem que precisa, ver, ó. Ah, eu tava achando que é tão maravilhoso. Eu vou deixar aqui, ó. Eu não não vou deixar ele aqui. Ah, mas não um tem forte. espinho? Ele é tá. melhor do que ele, eu. eu sou ruim. Eita? Como é que é? Oh, eu sou tão ruim que eu ruim, não calculei 50 metros. Eu vou te mostrar. Baruque! Baruque! Olha baru. baru. o barulho, olha o barulho. Olha lá... o oh, barulho, olha o barulho. Embaixo dele ou do lado? Pode ser embaixo. Esse, esse é muito ruim. Essa madeira é muito melhor do é que ele. Ele já não aguenta. O Cícero não tem golpe de, golpe de vista. Não tem noção de, de distância. Oh, Cícero, é não Cícero, não. Cícero. aquela mangueira tá do lado de lá ou do lado de cá? do lado. do rapaz lá. Ah, do que do que esse cachorrinho tem tá uma presa. Qual a mangueira? A ah, manga lá, tá o pé de manga. Tá do lado de lá, né? Agora te dá uma de chá. Ah, louco, rapaz. Sou ruim demais. cá, não tem? Pelo menos a altura de um pouco cá, não tem? eu não tô conseguindo é enxergar se tá, tá pra cá ou tá se tá pra lá. Se puxar tanto aí, vai ser fácil. Mas nós vamos ali ver se tem aqui, mais, ó. Daqui aqui é. vai dar. Um metro. Quer um, aliviar? 2, 3, É que você tem que marcar aí, cima. né? Cinco metros, cinco metros. pra cima. Olha lá os cocá. Oi, lindo. 30 metros. <risos> Marca Isso. aí, velho. Ah, é. é um <risos> pegar a velha aí, Você viu que deu cinco metros, né? É, bom. é. 30 metros? É. 30 metros. Olha o irmão, dele che o irmão dela chegando, aí, chegando lá. 25 5 do Cícero. Hã? Deu 25 aí com 5 do Cícero. 5 ah, do poste lá, ó. Olha, um, um dos irmãos dela tá chegando. Está chegando carro. Ô o... Zenilda, Ai. vamos ali ver o... os pezinhos de Chiló. Já A mulher tá gravando aí. Sai da frente da câmera. Não, Vai eu, eu que Não tem coragem, deixou bem. essa câmera na mão dela, hein? Não, só e foi. Que vocês vão colocar o vídeo? Amanhã? Não. Ah, ele tem outros. Os outro. outros eu vi. Tem outros na frente. Você. Cê... Das outras. Vocês que gravou da outra vez fazendo uhum. as comidas? Eu vi. Ah é? Ai, que menininha. <risos> ai, ai, ai, ai, ai. Não dá asa pra ela, hein? <risos> A cara dela. <risos> Vem vem ver aqui a Zenilda. Tudo bom? A berinjela. berinjela e o giló. O giló está maduro. Tá. tá caindo já. Colocou eu para carregar e. Estou mostrando as berinjelas para ela aqui. ó Fazer que nem eu, o soro da minha filha fala berjela a minha mãe fala brejela vai lá comprar brejela pra mim que eu tô gostando de minha brejela o é. quê mãe? É brejela <risos> geló e brejela Nossa. vai lá pertinho pra você tirar foto ela vai ficar doida comigo ah não, o vai embora Aí, tá vendo? bem bem fez ele de vir logo medir. Nossa, tá Oi? Uh, Vamos descer? Uh, descer por aí. É, descer por aqui. Se não escorregar aqui e bater a bunda, também. <risos> mas, Daniela, mas a verde, aí. Aqui, ó. Esse aqui, ó. Ai, é esse, esse pequenininho aí uh geladinho né um outro aí. parece que ele comeu um uma pomba ali Não, ou foi um frango <risos> Você queria ver essa mambaia? A Aí ó, a dona Nelly tem a mão boa pra plantar. Foi dessa que acho que ela deu pra, pra Janaína. A ela falou que vai tirar pra mim. Mas a miocuca eu tenho também. A da agora que tá indo pra frente. É. Agora. Mas ficou tendo. Olha essa daqui, ó. gente que ela é grandona, né? Ela tem a mão boa, dona Nelly. Olha lá dentro da, da área dela, dessa aqui também, ó. Aqui sei, essa aqui é essa é a rambaia, não é? Essa aqui é a renda portuguesa? Eu acho que é. Dessa aqui, acho que, eu... acho que é dessa que eu tenho, ó. Essa aí também é um desse que tem aqui, né? É, né? Olha lá, ó, aquela ali também, olha que bonita. aquele ali é orquídea, né? É orquídea. Tem goiaba aqui, será? Oi? Morreu o orquídea que eu te dei? O meu irmão não sei se é a sua aquele que você me deu. Que eu, o meu irmão tacou a água. Que eu, eu viajei, menina. ele charcou de água nos, nos potinhos de. Ai, que dó! Mas eu não falei nada pra ele, não. Depois eu vou tirar essa fala. Se ele ver no vídeo. Ai, eu não verdade, aí. É, depois o Cícero tira. Oh. Então, eu queria tirar aí, mas... Não sei se está boa. Vamos ver aqui. Parece que tá meio podre. Né? Mas tem uma aqui no baixinho. Ó. Vê se tá boa. Olha aí. Olha é que isso aqui é o Não tá muito doce, não. E tem bicho. Cuidado aí pra você não comer bicho. O bicho tá goiaba, não dá nada. O bicho de goiaba é goiaba. Hum. Né? menina atrás Não tá, a minha também não tá. Bem Nossa, bem ruim. ruim. Eu vou, eu vou registrar uma, uma flor que eu vi ali. O bom dessa daí que pode, pra bem molhar, né, velho? O bom daquela cama que pode. Vai É na área É, eu vou lá já. Essa pode molhar à vontade, não tem problema nenhum. Ah, abacaxi ornamental? Eu tinha dele. Eu dei pra uma pessoa. Pra quem que eu dei? Oh, que gracinha o Cícero comia o que dava em casa o <risos> que, que é isso aqui? No... é orquídea ah. tem que as plantas carnívoras. <risos> isso na carinha do macaco ah, é? nunca vi dessa esse aqui não é limão não Ô, Gildo, você já viu dessa orquídea aqui? Renata, você já viu desse vídeo? Ou oh, desse vídeo? Desse, dessa orquídea? Você conhece aí? Quem conhecer, deixa aí nos comentários. Se você conhecer, ajuda, deixa aí nos comentários. Olha o tamanho que estão esses. É caruru. E deve ter muito adubo, porque olha que bonito, os pés de caruru caruru ou bredo eu isso aqui isso aqui é alimento punk eu não sei você, mas quando eu era criança eu ia atrás disso aí para catar para dar para os porcos nós também dá para os porcos mas antes os porcos nós comia eu fiz lá em, em Minas refogado o pessoal não conhecia não já fiz bolinho de chuva Nossa. com isso aqui, salada. Eu coloco ela junto com a hora pronobis, como, como salada. Ou faço ela refogada, eu tiro essa, aquela parte que tem uns um espinhozinhos, sabe? Tem uma parte que, que dá uns espinhozinhos, eu não estou conseguindo ver aqui, mas tem uma parte que tem uns espinhozinhos. Tá bonito isso aqui, hein? Nossa. Folhona. É porque aqui era uma hortinha. isso hum, que tá, tá bem adubado. Tá, bem adubado. É, tá cheio de lagartinha. Hum, né? hum. É couve, né? Na couve, ó. Não é? Um pimentão aqui. É. Pésinho de pimentão perdidinho aqui, ó. E ontem o Cícero pediu pra ele trazer pimentão, ele falou que tava tão caro que ele trouxe só um. Olha, tá, oh, e aqui estragando ó. Isso aqui também é um tipo de orquídea, né? É, não sei Eu acho que é Bonita, né? Em casa saiu A minha mãe trouxe uma mudinha dessa Só que não dessa cor Aí de Ai, repente Nasceu tá, assim, a folhagem Aí de repente um dia nós olhando na folha Começou a sair esses galhos assim. Ah, eu tenho orquídea de terra Que é desse jeito, sai na folha Aí saiu na folha uma planta azul Uma flor azul Mas também saiu só uma vez Se escondeu e... Não saiu mais? Não saiu mais, não sei se lá ah. O que, que é isso? Que é? Pimenta, é uma pimenta preta ah. Eu já tinha registrado ela hum. Bonita, né? Hum, nossa Não sei se é ardida, mas. É. Você gosta de pimenta? Eu gosto, eu gosto. Cícero também gosta. Chega a ser bonita, né? Olha, é. olha aqui, ó. Olha. Parece um, um fruto, assim. Hum. É, jamelão, né? Parece jamelão. É. Isso aqui acho que é laranja, né? Lá, Eu o cheiro, é mas... sim, acho que é laranja, assim, é. ó. Tem uma grandinha ali dentro já. Sim, ó. É laranja, ó lá, é. ó. Olha lá. Laranja. Nossa, essa orquídea aqui, quando ela tá cheia de flor, é tão bonita. Aqui, ó. E aí, varões? Joi! <risos> ó, oh, tem uma reclamação a fazer. Mas tinha dois ajudantes, olha ah lá, sumiu. Mas depois não tinha ninguém. Eu falei assim, cadê o caneta pra me marcar? Ah, Ela no pé. E eu perdi a caneta. Ah, não, tá aqui. Ah lá, não, tá não sabe nem onde que pôs a caneta. Ah, só sobrou eu e o Cícero daqui só. Agora, ah, mas ah, vocês ah, dão conta. Vocês dão conta, Lógico. Você já conheceu tudo do sítio. E ali, quem que mora ali? Ali é o outro filho dela. É. Ela teve um nenenzinho. Ah, ela que tem um É. Nenê. Uhum. Olha aquele pé de manga lá. Quer ir lá? Mas tá alto. Olha lá. Tá, tá alto. Mangas. Tá alto. Tem que pegar. Vai... Eu não sei se lá tem vara. Cícero. Será que lá tem vara pra derrubar manga? Tem, deve ter. Vamos lá ver se acha. Cuidado que tem óleo aqui, tá?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 Não, eu, eu se isso vai filmar, vai ali onde tem um sapinho. Deus, que melê. <risos> olha lá, olha lá. Bem, O sapo mesmo, o sapo você não tem, né? Não. Sapo... Não tem o quê? Eu quero ver. Não. Não, de sapo eu não tenho medo. Não tem. Olha lá. Sapo. Olha lá. para Vocês estão parecendo cachorro? Igual cachorro, você que. Foi? coisa feia! Que coisa mesmo? Muito bondosa. Ah, não, eu... não urubu. Eu tenho bem tenho é de sapo, de perereca A Matalela é sapo mesmo não, não É perereca não. porque a perereca ela é gelada eu, eu ouvi falar que a perereca ah, não, gruda Eu não tô achando que é os dois um sapo não, O sapo Aí quando, quando a perereca bate ela é gelada Eu não tenho, comigo não tem esse problema De jeito nenhum, mas com ela tem Eu tenho favor De sapo, de perereca de Tem uma sacolinha no carro aí, Paulo? Tem uma sacolinha no carro aí? Ó, tem uma que caiu aqui, Cícero Cícero! Ó, essa... Pega o saquinho então! Estou pensando em vertira! Pega o saquinho vazio! Pegar ó, a Pega a mão aqui, ó! Essa aqui Oi. tá boa! Tá. Aquela lá, ó. Acho que caiu faz pouco tempo. <risos> aí, esse saquinho aí! Pega é esse saquinho aí! <risos> É Olha a sacolinha dele lá. Ah, sacolinha de mercado, né? Não, você é não mentiu. é de mercado mesmo. É de mercado, é de mercado mesmo. Mostra a sacolinha aqui de mercado. Eu tá tava cheio de gotueira de... de alarme de incêndio, sirene. Né? Aí agora vai servir pra pegar a manga, viu? Tá vendo? Tem que sair esperto. Ah, a primeira manga. Agora vai Hã? Que aquela ali, ó. aquela lá caiu, ó. Olha lá, Paulo, ó. Aonde? Ali, ali, ó. Tem manga coquinho ali, ó. misericórdia. Olha aí. Ah, manga é coquinho. Tá é boa, tá Tá. A cabeça lá bem. Ah, ali. essa daqui não tá ah, boa, aí, não. A cabeça. Ai. Uh! A cabeça, a cabeça. Eu tô falando. Eu, eu, eu, eu, eu, aqui não deve ter... Uma, eu vou ter uma vara, aí, eu pegar uma vara, Madalinha. Eu tenho que uma vara. Aí. Olha. Derrubou a verde. Derrubou a ah, é. O é certo, é bom. certo é ter uma, uma vara. Vamos é comer com sal. Você a come? Verde. Deixa eu pôr a verde aí. Ela quer dizer que quer a verde pra comer com sal. Aqui uma madura, bem. Vai pôr aqui, depois nós vamos. vai... Olha aqui. que beleza, olha que linda. Ah, eu queria pegar uma do, olha, uma do pé. Ah, essa aqui tá com maldade, né? Ó, oh, olha aqui, ó. Oh. Ai, que delícia, gente. Não tá muito madura, mas... Vou chupar assim mesmo. Vamos virar aqui. aí, vamos virar pra mim. Olha aqui, ó. Oh. Aqui não entrou, só cara deve ter feito um cheiro, tá? Eu falei que ela ali é um. Faz um enxerto, você nunca viu fazer enxerga? nunca viu? Aqui é rosa. Aqui é rosa, aqui, ó. ó fez enxerto aqui, ó. Ai mesmo, é aí, ó. fez um aqui, deu a rosa aqui. Você pegou agora e aí pra lá Rapaz do céu, incrível. Você não tinha visto? Nem eu vi agora. Ô Paulo! Você alcança o quê, Nossa! Hum. Oi. Parabéns, também, chupa aí um Acertei, acertei Olha ah. lá, olha lá, lá Essa é outra aí, ó Essa? Sim, é. Acertei na primeira Essa ali, ó Ali, Madalena ah. Essa aqui tá até rachada, ó Caiu agora Não, essa aqui foi aqui. Agora uh -uh. você já tá agora? Não, essa aí não, foi não. Ele não. pegou qual? agora Essa não, aí que caiu Acerta com Acerta com essas ajudantes nossas que estão tá demais. Elas estão comendo já. Não não elas não estão nem ajudando nós. As outras só estão tá comendo manga lá. Tá com as boas bocas tudo amarela Imagina. Deixa nós ser felizes, uai. É. Se a senhora aquela ali, aquela ali, você vai pensar. Vou pegar, ela vem cá. Lá vem, lá vem, hum? senhora, lá vem lá brinca. Hum. Brincão? É. Ai, que delícia. Olha Olha isso <risos> <risos> aqui, Hum. O Paulo tá que nem criança. É. Né? Igual a nem. Olha, esse pé de abóbora que tem ali, ó. No meio do laquê. Oi! Hum? Você tá com medo do quê? Ah, dá pra levar pra cervejaria. Oh, meu, isso aqui não é para levar para sorveteria não, meu nego. É, é, essa aí é a... como que é? É a colação de boia. Ah é essa mesmo. Pega, pega, pega, pega. Aí, aí, aí, aí cuidado. Ela quase caiu, meu, meu. Nossa! <risos> hum. Pera, meu. Quase derruba ela. Olha, isso aí é pitai, ó. vai dar fruto. Olha isso aqui. Pega aquela ali pra mim, ó. A Né falou que o outro dela chega a perder lá embaixo, né? Ah, tem aqui lá embaixo, tem muito lá embaixo. A Né falou é? que chega a perder lá. Pera embaixo, aí um pouquinho. Ó, ali embaixo é dela. Olha é o de manga. Ah. Nossa, olha só aquelas lá, é manga? É que lá é primeira, manga. de vermelho? É. Uhul, pega aí. Olha. Você tá filmando, nego? Misturei. ia comer. dois aqui. ó. Tem duas aqui, ó. Essa aqui, essa aqui é coquinha. Essa é só coquinho. Hum? Essa aqui é só coquinha. Se, tô vendo quatro. Vem aqui derrubar. Hum, ó. Aqui tem uma. Ui, aqui tem outra. que é outra. Aí. Ah, é. Ai, ai, ai. Isso aqui, né? Isso. é, é. <risos> Cadê a Madalena? Lá caindo. no meio, ó. Essa? Tá vendo? Essa é essa, Madalena? É. E a outra caiu pra trás aqui. Ah, Estou tô vendo. Ali. Não. Acho que eu vou ter que pegar ela é por cima do galho. Fazia tempo aí que eu não comia manga assim. No pé, né? Nossa. E aqui é. tem outro, Cícero, aqui no meio, ó. Onde? Onde? Ah, tá aqui ah, no. Vendo, vendo. Não era essa daí não, mas. Era aqui, aqui, ó. Pitaya. Pitaya, chama? Pitaia. Nossa, que essa, lindo. Fruta, essa fruta tá custando. Ali, querido, ó. É, fruto, que é, é, de... fruta, é. é fruta? É fruta, é fruta. É, vermelha. é, é, é. Hum, é, tem, é da... Ver... Tem, tem da vermelha. Tem da vermelha. E tem outra, né? Amarela, tem amarela, cresce. É. É. Ele comeu, é, é, é, 70 é. reais do filho. cacto? É, isso é cacto. Isso aqui é cacto? É, é, é, é da família do cacto mesmo. É cacto, tá cheio de espinho. <risos> Deus me livre. Aquela ali não caiu agora? Deus me livre. É, é caríssimo isso aqui. É, viu? Você vai tirar uma madurinha? Pega aí, ó. Sabe que eu gosto mais da manga coquinho? Ah, coquinho acho que é mais gostosa do, do que, que a outra. Né? Do que qualquer outra manga? Acho que ela é mais saborosa. É. E aí Cícero? Hã? É. É alguma vista? Estou é. é. é procurando. É. É. A é. coisa é. vista que está tendo aqui é a chuva. Tem que <risos> ser é lá embaixo baixo. Isso aqui uma... é... É cama? É. É. É. Quando é cano? A cano desse tamanho, né, Bema? É cano ou, ou lapier, isso aí, na pia? Cana. Cana? Nós gravamos aqui aquela vez, bem pequenininho. Opa, mais uma. Eu olho no chão assim, aquela que tá durinho, pode tocar aí cedo, né? É, pode ser. Ó, mais uma. Você sabe que é aqui que você vê se ela tá boa, né? Ó, onde é Ó. Se ela tiver esse caldinho aqui, essa tá boa. Ó. O leite, ó. Já o leite, já é o leitinho dela. é É, é, tá boa. Se ela não tiver, essa aqui, por exemplo, deve ter caído hoje cedo, ó. Essa deve ter caído hoje cedo também a marquinha aqui, ó. Tá tudo bem, É. Hum. Nossa, desce pra gente lá, né? Cuidado, dá, hein. Dá Nossa, aí, dar um pé d'água bem na hora. <risos> aí oh, Mas ele desceu com a mochila e voltou com o pé manga. Ele falou que não tinha. Ah, não tinha. Ah, eu ah, pensei que ele tinha ido ali, uh -uh. Ah, nunca mais. na primeira. Você tá bom de mim, né, cara? É. Seu cara, hein? Você é bom de mim, né? Ah, eu o cara, quando, eu era, quando eu era crianção, eu era bom mesmo. Sabia? Sim. É? Leve esse cano aí para nós ir lá. Meu molecão era bom, mas olha, de longe acertava. aí, nós que por aqui por aqui, É por aí Por aqui, ó. essa daqui vai ficar bonita ainda, né? Tem muito mato aqui. Que jeito, nós né? vamos lá? Gente, eu estou aqui agora com o Paulo registrando essa beleza, essa mãezona aqui, ó. Dando de mamar para a molecadinha dela. Deixa eu ver quanto que tem ali, eu vou dar uma saída daqui de onde que eu tô. Bom, pessoal, nós estamos gravando aqui, nós contamos nove, né, Paulo? É, é. Nove, nove pequenos. Um é, nove... Por baixo. E aquele buraco lá, Paulo, é para eles saírem quando tiver maior. Aí ah, é, eles já podem sair. Ele sai, vai lá para dentro do quintal, passeia, vai, vai, roda. Quando tiver bem cansadinho, eles voltam a mamar. Olha lá. Nossa, não é uma que eu vou. Ah, sim, sem dúvida. Pessoal, eu vou puxar no zoom aqui. Agora eu vou mostrar para vocês uma coisa. Isso aqui é a baseada de porco. Literalmente. Olha o tanto de porco que tem dentro dessa peça aqui, ó. Parece um. Uma tampa de alguma coisa, não sei. Olha, dá uma olhada. Paulo Olha, é muito bonito, não? Nossa, é lindo demais. Tem um que tá doentinho, ele tá até com tosse. acho que o outro apertou ele ali, ele não tá gostando muito não. Oi, oi, oi, oi. Não Bom, eu tô fazendo que nem a Madalena. A Madalena gosta de conversar com os porcos, né? <risos> conversa. Eu também troco ideia de vez em quando. aquele ali, parece que tá passando mal. É, passou mal, hein? Acho que o outro deu uma boa pisada nele, viu, Cícero? Então tá engasgado com a própria saliva. A tá parada daqui a pouco, você vai ver. Porque a gente vai sair pro buraco, não deu muito certo. Meu do céu, pelo... o tamanho desse. Olha o tamanho disso. Olha, olha só. É menorzinho não é que os irmãozinhos. É, eu né? acho que é o menorzinho mesmo, porque os outros são, né? Olha lá, os outros são bem maiores, né? É. E a mãezona dormindo ali, ó. Descansando. Nossa, como que a natureza é. Aquela vaca que tem o bezerrinho ele tá pro passo, né? Ele tá. falou ali embaixo tem um pé de goiaba, vocês vão se matar. Não, um zoom você vê, olha. Dá uma olhada pra você ver. Olha lá. E tem bastante goiaba lá. Olha lá, ó. Meu Deus, quanta goiaba, olha Ô oh, natureza, coisa mais linda do mundo. Olha o canalinho da terra, Cícero. Tem. É do meu lado aqui, ó. Tem. Colocando o pó. Vou colocar quatro aqui. E quatro aqui. Aqui dentro já tem um pó que ela colocou. não conheci pó Cícero. Não conheci pó do A tomate eu sei que a gente não erra, é, né? É. Café tem é. segredo. É. Tá acostumado, coxinho, tá? Cuidado que essa água fervendo aqui. Uhum. Quer dizer, fervendo, fervendo uhum. nem pode, né? Tem que no ponto exato. Ah, lá o tem mesmo, não é só deitar. ó estão sentindo aí, gente? Meu Deus do céu, dá uma olhada nisso. Quem tá sentindo? Todo mundo, né, Bem? É.